Vigor chegou aí as plataformas da Sony, né, como vocês sabem, PS4 e PS5, e tá na hora da gente trazer umas dicas aí pro pessoal que tá chegando agora ao game. Vamos lá. OK. Blizz Guerreiros, eu sou o William Ruff. Eu vou falar com vocês aqui sobre Vigor, né? Game que chegou recentemente ao PS4 e PS5. É um game com muitas particularidades aí, né? Por isso eu acho interessante trazer algumas dicas aqui que com certeza vão ajudar bastante aos iniciantes e podem ser úteis inclusive para aqueles que já têm um tempinho de game também, né? Então, bora ver. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar, confere o vídeo até o fim e depois deixa aí o teu comentário, tua dúvida, tua sugestão, tua crítica, enfim. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nenhum conteúdo sobre Vigor e sobre vários outros jogos que a gente traz por aqui, ok? Vamos que vamos. Então, senhores. Bigor chegou aí pra gente no final de dezembro, esse é um game que eu tava de olho faz algum tempo, né, eu comentei com vocês aí, inclusive eu falei tudo sobre o lançamento dele nesse vídeo aqui, dá uma conferida lá se você ainda não viu porque ficou bem completo. E aí, por é que eu digo que ele finalmente chegou? É porque se você é dos consoles, assim como eu, você sabe que a gente não tem muitas opções de games com mecânicas de tiro tático, né? Então, quando chega algum, é mesmo motivo para comemorar. Mas, enfim, vamos deixar a comemoração um pouco de lado e vamos para as dicas. Vigor é um game simples e objetivo, você precisa de itens para melhorar o seu acampamento e com isso você poder melhorar o seu equipamento para poder combater outros players que também estão em busca de itens, é basicamente isso, é uma fórmula simples mas bem dinâmica e que funciona muito bem. Como eu disse, Vigo ele tem uma fórmula simples e dinâmica, né? E é isso que você tem que usar a seu favor para se dar bem nesse game. Basicamente, né, seja objetivo. Defina suas metas, trace suas estratégias e tente executar tudo da forma mais discreta possível, principalmente se você estiver iniciando no game, né? Já que nesse game os players eles não são separados por nível, é como o Tarkov, lembra? Quem conhece aí vai lembrar. Todo mundo é jogado no mapa, né? E é cada um por si. Então, se você tá iniciando o game, você não vai querer bater de frente com nenhum full loot por aí, né? E perder seus itens. Então, vai com calma, na cautela e, e tente sair do mapa sem maiores problemas. Beleza? O stealth no vigor ele é bem importante, né? E quem gosta de jogar dessa forma, com certeza, leva aí alguma vantagem. Primeiro, porque ao contrário de outros games desse estilo, é, aqui uma rajada já é mais que suficiente para poder derrubar qualquer um. Então, enfrentar outros players de frente, né? só em último caso mesmo. E segundo, esse jogo é extremamente punitivo. Se você morrer em algum mapa, você perde absolutamente tudo. Então, mais uma vez... Tome cuidado, observe o ambiente e se mova sempre de cover em cover, né, que ajuda bastante a você se manter sempre protegido. Lógico que num game onde se você morrer você perde absolutamente tudo né, você perde seus itens muito facilmente em qualquer vacilo Muita gente vai ficar com medo de, de perder né, aqueles itens que conseguiu com tanto esforço e tal E é exatamente por isso que muitos preferem se esconder ali nas construções né, Para poder garantir o loot dele é sério, o Vigor tem muitos campers, muitos mesmo, né? No Xbox talvez tenha um pouco menos, porque ele foi lançado há um pouco mais de tempo. Mas no PS4, que o game foi lançado recentemente, tem muita gente começando agora né, e fica com medo de perder os itens e tal. Então a dica é simples, muito cuidado com casas, prédios, bancas, enfim. Qualquer tipo de construção que você tiver entrando, fique esperto porque é muito provável que tenha alguém lá escondidinho só te esperando para poder te derrubar e pegar teus itens. É basicamente assim. Os mapas de vigor, eles não são enormes, né? mas também eles não são tão pequenos. Eles têm um tamanho ideal, digamos assim. São 12 players por mapa, né? mas não é sempre que o mapa enche. Então, muitas vezes você começa contra 7 ou 8 inimigos, às vezes até menos. A questão aqui é que os confrontos, eles não são tão aleatórios assim. Claro que você pode bater de frente com alguém em qualquer área do mapa, né? uma área aleatória qualquer. Mas na maior parte das vezes a gente encontra outros players nos pontos de interesse, ok? Nos, nos locais específicos que ficam no mapa, né? Então, fique esperto quando estiver passando por esses locais para não ser surpreendido. Eu quero saber a opinião de vocês sobre Vigor. Como eu disse, eu tenho jogado bastante ele, tenho gostado bastante dele também. Eu sei que tem muita gente por aqui que também tá jogando, então me digam aí vocês o que é que vocês estão achando do game e tudo mais. Se tiverem outras dicas ou se quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixem aí nos comentários também, ok? Se quiserem ajudar ainda mais com o trabalho que eu faço por aqui, tornem-se membro. Aí vocês, além de estar ajudando bastante com um o projeto, vocês também vão ganhar vários benefícios aí. Benefícios exclusivos, ok? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima.